Nesse vídeo eu vou te ensinar o que, que eu aprendi com o um livro mais esperto que o Diabo do Napoleão Hill. Fala, filhado, seja bem-vindo a esse vídeo. E nesse vídeo eu vou te falar detalhes, uh, tudo que eu aprendi sobre o livro, que é basicamente é um livro obrigatório para te ler, para te saber quais são suas crenças limitantes, quais são seus principais motivos de qual você procrastina, deixa tudo para depois, né? nações ações durante essa pandemia. Aquilo que consome muito teu tempo, redes sociais, televisão, uh, notícias ruins, que acabam trazendo toda aquela negatividade e concentrando todo o teu tempo naquilo ali, gastando energia, tu vai aprender com esse livro. Esse livro é muito bom mesmo. Então, vamos lá. Esse livro ele foi escrito pelo autor Napoleão Hill em 1930. E ele ficou 70 anos... Guardado justamente pelo título, o título era muito impactante, chamava muita atenção. Ou seja, Mais esperto que o Diabo. Ele tocou num um assunto religioso, ele fala basicamente de uma entrevista que ele tem com o Diabo. Ou seja, ele reserva uma, uma parte do dia dele para entrevistar ele. Por isso, ele pega muito essa analogia, essa metáfora e começa a descrever, começa a fazer perguntas que as pessoas. Por que, que as pessoas procrastinam tanto? Por que, que as pessoas. Deixa os -se seus sonhos na gaveta, deixa seus sonhos no papel ou não realiza seus sonhos e fica naquela vida rotineira o tempo todo, num trabalho que não gosta, fazendo uma faculdade que às vezes não é dela, tem medo de sair, de pedir demissão, tem medo de pobreza, tem medo das pessoas deixar de amar ela, entendeu? É várias coisas assim que esse livro aborda. E é justamente nesse primeiro tópico que ele fala muito da alienação. O que, que seria alienação, Wesley? alienação nada mais é do que tu tá fazendo uh, coisas que consomem teu tempo coisas que desnecessárias digamos assim por exemplo eu vou dar um exemplo uh, bem polêmico aqui a TV Globo por exemplo traz notícias trágicas na maioria das vezes porque as manchetes são impactantes e a pessoa em vez de fazer aquilo que estava previsto para fazer deixava tudo para depois e fica vendo TV quando vê as horas iam passando e ela vai dormir com aquela peso na consciência, com aquela gente putz, eu não fiz aquilo, putz, e vai deixando tudo para depois. Eu era assim, basicamente, procrastinava muito e ficava alienado, vendo notícias, alienado, com opiniões alheias, com pessoas falando coisas necessárias sobre aquilo, sendo que não era verdade, tu acaba, acabava acreditando. Mas é do que crenças limitantes quando tu era pequeno, teus próprios pais... Uh, a religião, quando tu vai te batizar uh, professores da tua escola, tudo isso vai te alienando e vai te levando ao movimento que tem que seguir, trabalho, escola e segue a vida, aposentadoria, guardar dinheiro, pagar conta, é sempre essa vida, não tem como sair desse loop infinito, entendeu, tá certo, não nada contra esse estilo de vida, eu mesmo Estou trabalhando ainda, mas eu trabalho no meu negócio duas horas por dia, todos os dias. E diz é muito isso, a pessoa fica muito presa, fica com medo de, de sair, de ir embora, de fazer outras coisas, coisas que gosta e às vezes não acaba fazendo. E o segundo ponto que o livro Mais Esperto que o Diabo aborda é nada mais é do que tu entrar no ritmo hipnótico. Mas o que que seria o ritmo hipnótico, Wesley? Seria as mesmas coisas ruins está fazendo o tempo todo durante o teu dia, gastando o teu tempo. Ou seja, a soma de todos os teus hábitos, aqueles hábitos ruins, assistir TV por muito tempo, uh, comer coisas que não são saudáveis, não praticar exercícios, não adquirir conhecimento, tá com aquelas crenças limitantes, falar mal dos outros, procrastinar, fazer coisas necessárias, fazer o mal para as outras pessoas, não estudar, deixar tudo para depois, enfim, começa a deixar tudo no ritmo hipnótico, não está mais no controle da vida dela, não está mais utilizando o tempo, que é o nosso bem mais precioso, não tem aquela qualidade de vida mais, está sempre cansada, está sempre estressada, está sempre descontando em alguém, então basicamente isso vai te, te remoendo, vai te... Tirando um pouco da tua energia, sabe? E o terceiro ponto que esse livro aborda bastante é a questão do medo, da dúvida. Ou seja, se tu tem medo de alguma coisa e não faz, tu fica travado. Ou seja, tu acaba não fazendo, tu acaba não realizando sonhos. Basicamente, eu tinha me muito medo de gravar pro YouTube. Eu tinha muito medo de gravar pro YouTube. O que, que eu fiz? Eu começava a me forçar, eu começava a escrever roteiros, eu começava... A, a gravar stories como rascunho e não salvar. Por quê? Porque eu começava a entender que tudo que dava medo é aquilo que eu tenho que fazer. Tudo que dava medo é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu tenho que fazer. É como se fosse um desafio. Uma hora ou outra tu vai ter que fazer. Por exemplo, carteira de motorista. Carteira de motorista, tu tem muito medo de dirigir um carro, mas tu tem que fazer, tu tem que ir para cima, entendeu? O primeiro emprego. Tu tem muito medo quando tu entra tem muito medo se eles vão te chamar ou não tu fica nervoso tu fica naquele estado de pânico uh, chega a suar a transpirar tem muito medo no início de tudo de qualquer negócio que tu iniciar no marketing de afiliados no marketing digital dropshipping freelancer um emprego de trabalho normal de oito horas qualquer coisa que tu iniciar tu tem muito medo a dúvida quando tu tem uma opção de uma ou duas coisas eu tinha muito isso Dúvida horrível. Se tu não tem um dia muito planejado e organizado, a dúvida ela vai te pegar e a dúvida ela vai te pôr em dois caminhos diferentes, onde tu não fica indeciso, em cima do muro perde muito teu tempo e perde muito da tua qualidade de vida. Então sempre organiza teus dias para te vencer todos esses obstáculos. E por fim sugiro que tu recomendo que você leia esse livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição, logo abaixo na descrição do livro. Lê muito esse livro, porque ele fala de todas as crenças limitantes, tudo que tu uh, não deve fazer, ele vai te ensinar muito, ele vai te agregar muito valor. Então é isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo. Curta, se inscreva aqui no canal, comenta se tu achou algum tópico do livro muito interessante, se tu teve isso, já passou isso na tua vida, uh, se tu aprendeu alguma coisa comigo aqui, ativa o sininho. Uh, Deixe seu curtir, se inscreva no canal e eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição e falou!